Olá gente, eu vi esse vídeo aqui no canal, aproveitando a natureza e gostaria de compartilhar com vocês. E como ele falou, toda honra e toda glória pertence ao Senhor, é, como vocês viram no título do vídeo, é, joguei uma colher de sal no ralo do banheiro e olha só o que aconteceu. Então, você para você entender melhor... É, quando você toma banho, fica aquelas bactérias no banheiro, não é legal, né? Você toma banho, né? Então, é, fica aquelas bactérias. Então, na, em vez de você jogar água quente, você coloca uma colher de sal dentro do ralinho do banheiro. é você vai evitar bactérias, né? que as bactérias é chato você tomar banho e tá cheio de bactéria no banheiro, né? Não é legal. O que você pode fazer? Em vez de jogar água quente, que água quente danifica os, os canos do banheiro, né? Danifica, você pode ter problema mais tarde, né? Com canos ressecados. Então, você joga uma colher de sal, porque ele mata, né? Elimina as bactérias, né? É verdade? Então, você pode jogar aí uma colher de sal no ralinho. Eu também vou jogar aqui nesse outro ralinho aqui tem dois ralinhos né então você joga vai eliminar todas as bactérias do seu banheiro vai ficar limpinho em duas fases sanitário você também joga uma colher aqui na pia você vai escovar os dentes né Fica cheio de bactéria né chato né ruim então você joga né? você joga você pode jogar bem, bem dentro cima assim, né? Aí você vai ter um banheirinho limpo e cheiroso, tá bom? Então essa dica aí valiosa para vocês, está fazendo na sua casa, né? Você vai lavar o banheiro também, você pode colocar uma colher de sal dentro da água que você lava o banheiro, aí o que que acontece? Aí vai eliminar, você vai lavar o banheiro e já vai eliminando todas as bactérias, então, essa dica aí é valiosa para vocês, tá bom? E qualquer outro tipo de conteúdo que você vê aqui no Girafinha Curiosa, são reutilizados, tá? Vocês podem pegar, podem reutilizar, porque eu, eu creio na abundância que tudo que Deus fez na natureza são todo, para todos nós, né? Então, o que Deus fez para nós na natureza são para todos é desfrutar. Então, vocês, todo vídeo que você vê aí no canal de Lefebriose, vocês podem pegar, pode reutilizar sem problema algum, tá bom? Então, Deus abençoe a vocês, a sua família. Então, fica essa dica aí muito boa que eu achei nesse canal no YouTube e eu tô compartilhando porque, às vezes, nem todos viram, nessa né, essa dica e eu achei ela muito boa, né em vez de jogar água quente, você está gastando aí o gás, que está muito caro você pode pôr uma colher de sal que é mais barato, né, no ralinho e você vai estar combatendo as bactérias, você vai estar com o banheiro limpinho, então tá, então gente muito obrigado até o próximo vídeo